Fala meus aliados, tudo bom? Queria comentar um pouco sobre cada candidato que foi convidado para o debate da Band, como que foi a performance deles, né? Então vou começar comentando sobre as mulheres, tá? As damas primeiro. Então foi a primeira participação dela, primeira oportunidade de ganhar visibilidade e mostrar um pouco mais dos seus projetos de governo. Infelizmente eu não fiquei muito satisfeito. Acho que é uma coisa minha porque quando as pessoas ficam muito repetitivas, me parece que ela está arriscando tudo numa única jogada. O plano dela envolve... A extinção dos vários impostos que existem hoje, né, sendo substituído por um único imposto. Através desse único imposto, ela retiraria a arrecadação necessária para é, arcar com as contas do país. Infelizmente, não deu para saber como que funciona isso. A gente teria que ler a carta dela para ver se essa informação foi registrada. Além disso, ela ganhou alguns pontos positivos, né, ao defender a outra jornalista que que tinha feito uma pergunta pro Bolsonaro anteriormente. Apesar disso, para mim, não chamou muita atenção. Ela ficou bem neutra. Depois foi a vez da Simone, que essa chamou um pouco mais de atenção. Para mim que ela ganhou muito mais visibilidade. Ela já teve uma boa oportunidade antes na Globo. Agora novamente na Band. Pode passar um pouco mais dos planos de governo também. E bom que ela não precisou se reter em perguntas sobre corrupção ou problemas que os governos anteriores passaram. Gostei quando a jornalista pediu um comprometimento em colocar mulheres como ministras, né? caso fosse eleita, o Lula fugiu dessa responsabilidade né? e ela assumiu o compromisso, dizendo inclusive que é uma das pautas do seu governo. Ainda que não ganhe nesta eleição, ela ganhou muita visibilidade e pode se tornar uma candidata muito forte nas próximas eleições, caso pretenda concorrer novamente. O Felipe Dávila me decepcionou um pouco. Eu esperava mais dele. Daquilo que é o seu partido, né? A luta contra os privilégios, contra a corrupção. E, da mesma forma, ficou uma coisa tão repetitiva, muito maçante, é... Faltou explicações, né? O plano de governo dele se baseia muito em cortar os privilégios e dessa forma eles teriam economia suficiente para aplicar esse dinheiro em outras áreas que são que realmente importa, como educação, saúde, segurança, incentivar o agronegócio. Então ele criticou, é, quando citou o agronegócio, ele criticou a fala do, do ex-presidente Lula né, na entrevista anterior. Aí eu não sei, ele parecia que estava meio nervoso, meio tenso, né? É a primeira vez que participa de um debate, as suas falas estavam repetitivas né então acredito que ele não tenha tido uma um treinamento apropriado por exemplo quando depois que ele respondia né que a câmera partia para falar de outra pessoa e ainda mostrava tipo, a filmagem dele nesses momentos a gente podia ver ele consultando né outras pessoas acenando então, aparentemente ele tava sendo corrigido de algumas coisas que ele falou e aí ele colocou como cidadão como eu e você o cara era mais milionário da bancada ali Eu entendo a intenção dele, mas forçou um pouquinho a barra nessa hora. Acredito que se tivesse chance de governar, poderia fazer um bom papel. Ele tem aparentemente a mesma linha de raciocínio econômico que eu. Então eu gostaria, porém acho que ele não vai ter chance. né As pessoas hoje em dia não querem trabalhar como ele falou lá e viver do próprio sustento. As pessoas querem ganhar dinheiro sem fazer nada. O pessoal, tem muita gente aí que só quer receber benefício, ficar em casa. Então vai ser complicado para ele vencer uma nação desse jeito. Seguindo para o Ciro, ele teve um bom aproveitamento também. Não tão grande quanto o da Simone. Eu acredito que a Simone tenha ficado em primeiro lugar nesse debate. Eu acho isso porque o Ciro se prendeu em algumas discussões que não tinha necessidade. Eu, eu acho que ele não precisava entrar em certas discussões com Lula, com o Bolsonaro. E a pegada estava mais entre esses três mesmo, né? Mas quando estava envolvido essas pessoas na conversa, não se tinha muita informação de plano de governo. Né? Era mais discutindo sobre coisas do passado. Então isso foi um pouco ruim. O que talvez isso tenha prejudicado um pouco ele também na performance. Já o Lula, ao meu ver, ficou Em terceiro lugar, então Ou talvez quarto, o Lula estava meio apagado Nesse debate é... Os outros candidatos, Bolsonaro Ciro, eles estavam mais acesos E o Lula estava mais tranquilo Ele não estava tão afiado Ele pegou leve, partiu para uma Tática mais amistosa Desviou de temas de corrupção Fugiu das discussões E trouxe o velho bordão de Vou fazer o melhor o país, esse país tem que Voltar a crescer, tem que voltar a o que era, é, que o pobre era respeitado, o pobre é, tinha dignidade, hoje não tem mais, hoje passa fome. Um discurso decorado, talvez tenha sido melhor ficar dessa forma do que partir para um tom mais agressivo como foi o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou falando de números, né? apresentando fatos, relatórios, mostrando que fez um bom trabalho durante o governo, pegou pesado com a jornalista que questionou ele, o Ciro, não tinha necessidade disso, isso fez com que ele perdesse vantagem aí. Ele tava bem, tava pressionando, de um jeito até bom, mas perdeu as estribeiras, ficou muito agressivo e acabou aí perdendo completamente a razão. Tentou até contornar, utilizando a esposa, mas aí já era tarde, né? Porque a primeira impressão é que fica. Então se eu tivesse que ranquear as posições... Do melhor pro pior no debate, eu colocaria a Simone em primeiro lugar, o Felipe em segundo, o Ciro em terceiro, a Soraya em quarto, Lula em quinto e Bolsonaro em sexto, analisando o comportamento deles. Agora, planos de governo, cada um precisa pensar no que é melhor. Então, se o comportamento durante o debate fosse o um item que definiria quem que a gente vai votar, eu hoje ficaria entre a... a eu hoje ficarei entre a Simone e o Felipe Você, o que achou do debate e dessas análises? Você concorda, discorda? Deixa aí um comentário Se você acompanhou o vídeo até aqui Clica no botãozinho de gostei Se inscreve no canal também Ativa o sininho para não perder as novidades. Compartilhe o vídeo, me dá alguma força. E essa análise pode ser relevante para algum colega, algum, algum parente. Se você tem um pensamento parecido com o meu ou diferente. O importante é debater, mas sem entrar em atrito, tá bom, pessoal? Fica na paz, a gente se vê na próxima.